Alô, será que já estou? Ainda não? Deixa eu ver, isto está, está a pegar. Alô, boa tarde, boa tarde, é quinta-feira, é quinta-feira e são 5 horas. E apesar de ser feriado, eu tenho aqui um compromisso e o compromisso é estar aqui hum, convosco todas as quintas-feiras às 5. Vamos ver até quando é que eu vou manter esta. Esta é a minha capacidade de fazer este, este live. Um, e e hoje, hoje, estamos, hoje estamos na terceira semana do, do plano de, de marketing para os imóveis, e hoje o, o live será sobre, um, sobre o, o terceiro P, o terceiro P um, que é sobre um, a promoção, o plano de promoção do imóvel. E é sobre isso que eu vou falar nos próximos 30 minutos sobre aquilo que eu entendo que deve ser um plano adequado de promoção do imóvel. E, e pronto, obrigado a quem está, quem está a assistir. Obrigado a quem uh, não assistindo de se vai assistir uh, mais tarde e vai, vai ouvir o que eu tenho para dizer. Espero que seja útil. Obviamente, um, faço com muito, muito carinho. E, um, e estou, estou disponível para, para que deixem aqui as vossas perguntas. Olá, Rui, tudo bem? E... Um, então, vamos lá. Antes de mais, um, tenho um novo vídeo disponível no meu canal de YouTube, um, no Memorais Profissional, e o, o vídeo é sobre, é sobre um, se aquela pergunta que algumas, alguns um, proprietários fazem, que é se deve comprar ou se deve vender primeiro o imóvel. Portanto, se estão a, estão a vender uma casa e querem comprar outra nova, e um, o que é que devem fazer primeiro? É uma dúvida que... Muita gente, muita gente coloca e eu tentei responder esta semana com, um, com um, aquilo que é a minha opinião quais é que são os, o, o, as várias situações possíveis e uh, quais é que são as situações em, em que eu acho que se deve comprar primeiro que eu acho que se deve vender primeiro e uh, uma terceira opção que está no, está no vídeo também e que, um, que, pode, que pode ser muito interessante vejam e deixem o feedback deixem os vossos comentários deixem os vossos gostos partilhem Uh, uh, tenho muito gosto em, em ouvir o que, que tem para dizer. E vamos, vamos aqui para o nosso, para o nosso dia de hoje. Portanto, recapitulando na primeira semana, na primeira semana, há duas semanas atrás, ah, no, meu canal de, no meu canal de YouTube tem também os, os vídeos do, do Facebook do Quinta 5, e hum, eu vou colocar lá todos os, os episódios que vou, vou fazendo com os temas e portanto tem um resumo do que é que é e não precisam de entrar para ver porque o formato e aquilo que é mais falado está no, está no título. Também podem, podem pesquisar no, no canal do YouTube uh, as várias opções. E um, há duas semanas atrás eu falei sobre o primeiro P do marketing do imobiliário, que é o produto, e dicas e sugestões sobre como é que o produto podia e devia de ser melhorado e devia de ser um, um, tornado mais, uh, mais uh, atrativo. Olá Eliane. Um, e uh, esta, na segunda semana falei sobre um, o. o ah, agora dá-me uma branca. Um, uh, produto uh, sobre o preço, desculpem, sobre o preço. Um, é para verem que isto aqui não há nenhum. Não há nenhum, uh, não há nenhum encadeamento, não tenho aqui nenhum. não estou a ler nada. Não há um guião. É mesmo, é mesmo de cabeça. Na segunda semana falei sobre o preço e as várias estratégias de preço e como definir o preço. Um, e chegamos ao terceiro, ao terceira, à terceira semana e ao terceiro P. O terceiro P, obviamente, é a promoção. Na próxima semana, na próxima, na próxima quinta, às 5, vamos falar sobre o, um, o placement. Eu chamo-lhe ponto de distribuição para manter os P's, que são os canais de distribuição. E uh, é, é, é, é quarta, uh, o quarto fator que eu acho que tem de ter em consideração quando estão a promover um imóvel. E, portanto, vamos lá. Terceiro P. Porquê que, porquê que é importante um, um plano de marketing? Porque um, o, o, o ativo imobiliário é um produto em si, não é, não é uma coisa uh, qualquer que, que se mete, uma, mete num site imobiliário e que se mete uma placa e que uh, se, se vende por si. Não, o, o, o ativo imobiliário tem um público-alvo, tem um segmento-alvo e deve ser uh, pensado nesse sentido. E como deve ser pensado nesse sentido, eu também não acredito em planos uh, standardizados. Não acredito que vocês devam ter um plano que é a chapa 5 para todos os imóveis. O que eu acredito que, se, que, que um profissional deve fazer, é e, e, e vamos voltar um pouco atrás, além de, além do, do, do, do, de se apresentarem e de terem que conhecer o imóvel para saber o que é que de facto a vender, um consultor imobiliário tem que saber outra coisa, que é muito importante, que é, de facto, qual é, que é o valor daquele produto. E aí é, é, o, é o segundo ponto do, do, do nosso, da nossa estratégia de comercialização, que é definir o preço. Depois de conhecerem o produto, de saberem o preço, vão uh, também, e obviamente esse preço também tem a ver com o segmento para que ele é direcionado, uh, vão um, ter uma, já uma, uma, uma ideia de a quem é que vão vender aquele produto e como é que devem comunicar com, essa, com, essa, com esse público-alvo. E é, e é isso que deve ser um, um, transmitido com o vosso plano de marketing. Um plano de marketing é, é no meu entender, uma, uma ferramenta absolutamente indispensável para trabalhar tal como é um estudo de mercado. Quem vai fazer uma angariação e não faz um estudo de mercado, arrisca-se com uh, uma, uma probabilidade muito elevada a fazer um mau serviço e a prestar um mau serviço ao cliente. Quem uh, faz a angariação a qualquer preço e depois nem sequer se preocupa em fazer um, uh, um plano de marketing, um plano de divulgação e comercialização, para quem não, não, não sabe o que é, que é um plano de marketing, é um, um plano de divulgação e uh, promoção e comercialização do imóvel com uh, várias atividades uh, que estão uh, separadas e estão ordenadas no tempo, que fazem sentido para, para atrair um número de interessados no início da promoção e manter o interesse ao longo das várias etapas da, da, da promoção. Para, para, ter, para, isto, para que isto funcione, é preciso ter uma coisa em, em, em consideração. O momento de pique de uh, uh, interesse de um imóvel é a segunda e a terceira semana. Isto é, é para todos os imóveis. Uh, porque A primeira semana... Uh, a primeira semana, por vezes, funciona muito bem também se o imóvel estiver uh, uh, abaixo de preço. Porque, uh, ou em mercados que estão muito, muito carentes de produto. Porque, obviamente, quando, se o um, um mercado de, de, de, não tem nenhum tipo de produto e entra um produto, uh, mesmo que não seja com o preço mais adequado... Todos os clientes que procuram numa determinada zona vão estar interessados em saber mais sobre aquele produto e, portanto, geram interesse. Mas, de uma maneira geral, quando o mercado está equilibrado, ou seja, quando há alguma oferta, não excesso de oferta, mas alguma oferta, o que vai acontecer é que o, o, o produto, quando entra no mercado, tem que ganhar o seu espaço, tem que ganhar a sua atratividade. E isto demora algum tempo. Até porque demora algum tempo a ser difundido através dos... Dos meios de, dos meios de, de propagação da internet, através dos portais de imobiliário, e demora algum tempo a chegar aos clientes. Também demora algum tempo a ter alguma reação, porquê? Porque um dos grandes veículos de divulgação, um dos grandes veículos de propagação dos imóveis, e que está, e que deve estar no, no, no, no vosso plano de marketing, especificamente alocado uma forma de comunicar com esse grupo. É, um, são os outros angariadores imobiliários que partilham o um mercado convosco. Portanto, aqu aqu aquilo que algumas pessoas pensam que é concorrência são os vossos aliados. Aquilo que algumas pessoas uh, acham que, que são uh, uh, gente a mais no mercado são os clientes em potencial. E porquê? Porque são uh, uh, se, se um cliente pode comprar um imóvel uma vez, um colega, um angariador, pode ter dois, cinco, dez 10, 10 clientes em potencial para o mesmo imóvel. Portanto, é, é um cliente um, com, uns, com um potencial muito maior. Então, é, é, é o, que, o que nós conseguimos identificar e que é, é, é o que eu tenho visto ao longo de 10, 15 anos de atividade e o que tenho lido também em termos de, de, de estudos sobre isto, é que é, o... o o um momento de maior impacto, de maior atratividade de, de clientes no, no, no, na, na promoção do um imóvel é a segunda e terceira semana. E, portanto, é, faz sentido que, quando definirem o que é que vão fazer para divulgar um imóvel, que tenham em consideração isso, tenham em consideração que existem semanas e que, portanto eu não devo fazer tudo ao mesmo tempo, devo espaçar as atividades e devo pensar que as atividades devem estar espaçadas para fazer algum sentido e para aumentar o número de, de, de, de, de clientes interessados ou de colegas que têm clientes interessados. Então, ações concretas, vamos lá, que é isso que interessa. Então, as ações óbvias, primeiro. O óbvio também tem que se, também tem que se fazer, o óbvio também tem que se fazer e o óbvio tem que estar lá presente. Uma ação óbvia para mim, que é óbvio, e espero que seja para todos vocês, é colocar no site da empresa para a qual trabalham. Se, se estão mediadores imobiliários, têm, têm uma empresa, seja a Remax, seja a 121, seja a Era, seja lá o que for, seja a mais pequena empresa de medição imobiliária tem, hoje em dia, um site. E devem colocar nesse site. Porquê? Porque é uma montra. É uma montra virtual. Portanto, isso é imediato. Como deve ser imediato a colocação de uma placa de venda? Uh, e... Um, eu sei que alguns clientes não gostam de ter a placa de venda e, e eu acho que vocês devem contrariar essa, essa, essa vontade ou essa, hum, essa crença que os clientes têm que, não, eu não quero placa de venda no meu móvel porque não, não, muitas vezes dizem, eu não quero que os meus vizinhos saibam ou eu não quero uh, dar a entender que, não, que estou desesperado ou se não vêm bater aqui à porta e uh, na realidade uma placa de venda é, é um elemento de, de posicionamento e de marketing é muito interessante. E, e porque quando o cliente vê a placa de venda e uh, liga para vocês, para o vosso número, já está uh, de alguma forma qualificado, porque já está na zona e, portanto, já sabe que gosta daquela zona ou que está disponível para, para comprar um imóvel naquela zona e mais, está disponível para comprar um imóvel naquele prédio ou aquele imóvel específico, se for uma moradia ou um... um um lote de terreno um espaço comercial e portanto é, é, uma, é uma ótima triagem. Para o proprietário é também uma forma de, de ele dizer ao mundo e à vizinhança eu tenho o meu imóvel à venda e ele está a ser promovido por, por, por profissionais e pode ter um efeito até de, de catalisador no que diz respeito à vizinhança que Certamente já saberia que o imóvel estava à venda, mas quando o imóvel está à venda por um particular é uma coisa, quando ele está a ser promovido por um, por um consultor imobiliário é completamente diferente. A possibilidade de se vender dispara e, e portanto, a placa serve e deve ser, devem deve mesmo incentivar os vossos clientes a, a, a querer ter a placa e ver a placa como uma, como, quase como um upgrade ao valor e ao potencial de venda do seu imóvel. Portanto, mas estes são óbvios, não é? Portanto, estas, estas duas são óbvias e portanto, mas tem que, tem que estar no vosso plano de marketing, tem, tem que existir como sendo uma, uma realidade e uma necessidade. E eu acho que tem que ser explicado aos, aos clientes qual é que é o benefício de ter estas duas, estas duas óbvias. Uma terceira óbvia é, hoje em dia é óbvio, porque quando eu comecei a trabalhar no imobiliário, em 2002, não era assim tão óbvio, aliás, não era nada óbvio, que é uma sessão profissional de fotografias. Aliás desculpa não é nada óbvio, porque eu continuo a ver imensas, uh, imensas uh, angariações feitas com fotografias tiradas pelo telemóvel, ou feitas com fotografias tiradas por câmeras, que são tiradas, uh, são, são câmeras fotográficas uh, boas, uh, mas que são tiradas por não profissionais. E uh, as pessoas até acham que têm muito jeito para ter fotografia, e têm muito jeito para tirar fotografias, mas a coisa não corre muito bem. Façam sessões profissionais... Porque é o, mínimo que, é o mínimo respeito que o vosso cliente vos merece, é, é o meu entendimento. Portanto, um, apesar de para mim ser uma, uma, uma coisa óbvia, nem sempre, nem sempre é óbvio, ok? Nem sempre é óbvio. Deve fazer parte do, do marketing, um, de, de um plano de marketing. E porquê? Porque um, uma sessão fotográfica profissional uh, mostra a casa com um tipo de... de de ângulos, com tipo de luz, com tipo de perspectiva, que o uh, fotografias de telemóvel, mesmo que sejam muito bem tiradas na mostra. Uh, por outro lado, o que uh, a minha experiência me diz também, é que quando vocês vão fazer, quando eu vou fazer, desculpa, tenho que de falar em meu nome, quando eu vou fazer uma sessão fotográfica profissional, eu tenho um cuidado em ter a casa preparada para essas fotografias, que se calhar, se for a correr, no momento da agressão tirar as fotografias de com o telemóvel, não tenho. E a casa fica no seu melhor, só por isso. Também é uma, uma das coisas óbvias. Isto são coisas que eu incluiria uh, na primeira semana e que diria que são coisas para fazer imediatamente nos primeiros dias. Outra coisa que, que, que, que faz todo sentido uh, fazer e que um, eu já referi, um, mas não, não especificamente, é um, uma comunicação para os vossos parceiros. Têm que ter parceiros a nível uh, uh, local. Um, que trabalhem em uma determinada zona. Eu espero que vocês sejam especialistas numa determinada zona, não trabalhem uh, tudo o que apareça. Eu sei que numa fase inicial isso pode acontecer, eu sei que uh, muitas vezes as zonas são muito grandes, mas eu espero que se trabalharem Cascais, não estejam a trabalhar a uh, Margem Sul, ou não estejam a trabalhar a Alentejo, ou não estejam a trabalhar a Linquer, ou não estejam a trabalhar a Lourinhã, porque são zonas muito dispersas. Ok, se quiserem trabalhar toda a linha de Cascais, eu percebo. Se quiserem trabalhar uh, toda a cidade de Lisboa e um pouco dos arredores, eu, eu, eu percebo isso. No entanto, é preciso ter algum cuidado, é preciso ter alguma, algum conhecimento e especialização. Porquê? Quando vão fazer este, esta comunicação, este, este mailing para, para a base de dados de parceiros, o que é que vai acontecer? Se eu tiver... Tu, se cada vez que eu estou a mudar de sítio e a fazer uma angriação, hoje faço em, em Massamá, amanhã vou fazer no centro de Lisboa, no dia a seguir vou fazer no Seixal, no dia a seguir vou fazer em uh, Cascais. Quando eu estou a fazer esta comunicação, os meus colegas que vendem Cascais não são os mesmos que vendem o Seixal ou os mesmos que vendem Massamá. Porque não são. Uh, esta é uma realidade. Não tem nada de errado nisto. As pessoas quando trabalham uma determinada zona, e quando imóveis angariados numa uma determinada zona, atraem clientes para aquele tipo de imóvel. E uma pessoa que quer comprar no Seixal, não quer comprar em Massamá e em Cascais ao mesmo tempo. São, são zonas completamente distintas. Um, pode acontecer, mas é muito raro. Uh, e, portanto, eu se estiver a comunicar para uma... No caso de uma moradia em Cascais, como é uma angariação recente que, que eu tenho. Eu tenho que comunicar para pessoas que trabalham naquela zona e que vendam produto naquela zona. Não vou comunicar para todas as pessoas do distrito de Lisboa, ou todas as pessoas de... de que eu conheço e que estão na minha base de contactos. Porquê? Porque não faz sentido a maior parte da informação que eu vou passar, eu se comunicar para toda a gente que está na minha base de dados, vai ver estou a comunicar coisas que não são interessantes para a maior parte das pessoas. Não é assim que eu acredito que se mantenha uma relação profissional. Portanto, Este mailing é importante, é importante ter uma base de dados de parceiros, que seja uh, local, eventualmente algumas coisas um pouco, um pouco mais mais uh, longe do que do que só local, mas para mim o crítico é comunicarem localmente. Se comunicarem localmente, vão encontrar parceiros que uh, estão interessados no produto e parceiros que têm clientes para o produto. E funciona. Uh, eu acredito muito na partilha, acredito muito na divisão das comissões. Acredito que quem angaria deve trabalhar para para ganhar a parte da angariação e deve promover o imóvel uh, para poder atrair Uh, colegas que tenham clientes para uh, vender o seu imóvel e, e, portanto, esta comunicação para mim é crítica e faz parte do, do processo de, de Plano Marketing. E, e, e é básico também. Uh, quem está na Remax uh, tem uh, tem uma outra ferramenta que eu acho que é crítica e que é espetacular que é o Buyer Match que é uh, um encontro entre, entre uh, os, os compradores registados na nossa base de dados uh, e o imóvel e uma conjugação, faz um, um, faz um encontro entre aquilo que é a procura e aquilo que é a oferta, e quando os, os parâmetros base de localização, tipologia, uh, preço e outros que possam estar definidos se, se enquadram, liga um com o outro e faz com que seja possível uh, ter muitos compradores imediatamente para, para, para os imóveis. Uh, deve estar no vosso plano de marketing, a maior parte dos proprietários não sabe disto, não sabe que isto existe, Hum, hum, infelizmente alguns colegas também não sabem que isto existe mas existe e portanto utilizem porque é uma ferramenta muito poderosa e pode atrair-vos logo muitas visitas nas primeiras semanas e criar logo um, um momento muito interessante para, para o imóvel eu recomendo vivamente usarem o Bayer match outra, outra ferramenta que, que, que, que eu acho que faz todo sentido usar já provavelmente numa, numa, numa segunda semana aliás, numa segunda semana é o, é o que eu diria Uh, é um, o open house, o open house profissional. Um, nesta, nesta fase, eu, um, eu vou, bom eu vou falar em, em, em, em pós-Covid, depois vocês adaptam-se ao Covid, uh, adaptam-se se há mais distanciamento ou menos distanciamento, mas eu vou falar de um plano de marketing uh, normal, numa situação em que as pessoas podem vir à casa e podem visitar a casa tranquilamente. Uh, uh, a realidade vai voltar. Se vocês tiverem que fazer pequenos ajustes neste momento ao plano de marketing, façam-nos, uh, mediante aquilo que é a vossa flexibilidade, mediante aquilo que é a flexibilidade dos vossos, dos vossos clientes, mediante aquilo que é a flexibilidade dos colegas que trabalham convosco. Um, mas a ferramenta que eu, que eu estou a falar é um open -house profissional. No mesmo, no mesmo sentido que temos uh, a comunicação por mail do, uh, do produto, que faz com que uh, colegas possam estar interessados e possam vir ter convosco para para trazer os seus clientes, o open house profissional é um passo acima. É, é, é não só eu comunico por e-mail o imóvel que tenho, não só eu disponibilizo a partilha de comissão, mas eu convido os profissionais a virem conhecer o imóvel para poderem eles próprios experienciar a casa, conhecer a, a, a energia da casa, a disposição, os acabamentos, as áreas qual a envolvência e poderem mais facilmente vender a casa a um cliente seu. É completamente diferente nós vendermos algo que conhecemos, onde já tivemos, principalmente um profissional imobiliário que consegue aperceber-se de muitas características do, do, do imóvel e, portanto, o open house profissional serve, serve para isso. O open house profissional também pode servir para que uh, os, clientes, uh, os, os nossos clientes uh, uh, internos, os nossos uh, uh, colegas, tragam logo os seus clientes e possam fazer a apresentação do imóvel. Hoje em dia, com, um, com outra peça que, que nós temos mais à frente, que é, que é, o, que é o, a reportagem 3D, é perfeitamente uh, uh, uh, execuível que um cliente vá fazer uma visita de uma casa e já conheça a casa muito bem. Vá só confirmar que aquilo que corresponde, de facto, àquilo à que, que viu na, na reportagem 3D. E, portanto... Acho que faz todo o sentido promoverem um open house profissional, explicarem aos vossos clientes porque é que é importante para eles disponibilizarem um tempo de duas, três horas, uma tarde ou uma manhã para receberem colegas que tragam os seus, os seus clientes ou que venham eles próprios conhecer o imóvel para poderem promover o imóvel de maneira diferente. É mais uma das, é mais uma das minhas instruções para um plano de marketing e que, que deve estar sempre. Uh, o, o Covid trouxe-nos muitas novidades e uma das novidades que trouxe foi algo que eu não utilizava e que, e que utilizo neste momento, que é a apresentação em vídeo uh, do, do imóvel. Um vídeo mesmo do imóvel, não é só o 3D, é um vídeo. Fazer um vídeo do imóvel, ir descrevendo, legendar e, e disponibilizar esse vídeo para, para os clientes poderem ver, poderem ver à distância. É, é, é, um, é uma outra alternativa em relação ao, ao 3D, é, uma, é um, um upgrade em relação às fotografias e é algo que tem, uh, aumenta exponencialmente a visibilidade do imóvel e faz com que as pessoas uh, se apercebam daquilo que é a realidade do imóvel. Faz, muito, faz todo o sentido, deve incluir na vossa, na vossa, na vossa um, promoção do imóvel, é, pelo menos é a minha recomendação. Outra, outras, outras questões que vocês podem incluir no vosso plano de, de marketing e que, um, que, eu, que eu recomendo. São um, portais imobiliários vários. Um, um, como sabem, a Remax não trabalha com o imóvel virtual, mas trabalha com o idealista. Também pode trabalhar com o sap e existem uh, outros, outros, outros uh, portais imobiliários com que podem trabalhar e promover os, os vossos imóveis. Um, eu acredito mesmo que faz todo o sentido uh, trabalhar com vários portais de divulgação do imóvel que sejam uh, grandes. Uh, se não trabalham com o virtual, trabalham com o idealista, é a mesma coisa. Em, em número de visualizações vai dar no mesmo, uh, mas uh, pensem nisso. Se o imóvel uh, fizer sentido, há um determinado público que utiliza muito o casa.sap, o casa.sap.pt, casa aliás. E, e, portanto, faz, pode fazer sentido terem anúncios também específicos. Aumenta a visibilidade do, do imóvel. Já, já leste sugestão a colegas que, depois de experimentarem anúncios, mesmo quando a, quando a sua agência não, não tem nenhum protocolo, eles próprios fazem essa promoção e tiveram retorno e aumentaram as visitas e ficaram muito satisfeitos com esta... Com esta a utilização deste, deste portal. Porquê? Porque cabe-nos a nós, enquanto engredos imobiliários, encontrar caminhos e soluções para divulgar o imóvel o mais possível. E vocês, se não estão a ter retorno uh, e não estão a ter procura por causa do imóvel, se não é um, uma das duas, uma das duas uh, um dos dois P's que falámos anteriormente, se não é o produto porque o produto está bem arranjado, o produto está bonito, o produto está com atrativo. Se não é o preço, vocês sabem que aquele preço está certo, então tem a ver com a vossa promoção. Esta parte, isto estamos a falar, é muito importante. Isto depende de nós, é exclusivamente nosso. Não podemos apontar o dedo a ninguém. Esta aqui está totalmente apontado para nós. E a parte da promoção é mesmo crítica. Portanto, podem utilizar, anúncios, além dos anúncios uh, normais e tradicionais, vocês podem fazer destaques, podem pagar os destaques podem pagar um, uh, upgrades como uh, virtual staging em casas tão vazias para que as pessoas possam perceber uh, qual é que é uh, a possibilidade de transformar um, um determinado espaço noutro. Uh, eu sei que o idealista faz, faz uh, uh, este tipo de, de, de, de, de alteração e de promoção, portanto explorem isso tá bem? Uh, Mais coisas que, que, eu, que eu posso recomendar. Um, no final da segunda semana, início da terceira semana, eu acho que devem fazer a uh, distribuição de, de, de folhetos na vizinhança e no comércio. Uh, acho mesmo importante fazerem essa divulgação e uh, acho que há uma, um, um determinado público que vai sempre, sempre ver o papel uh, mais do que a parte digital. Uh, o, o, estas, estas duas são podem ser complementares, que é, eu posso ter um folheto em papel e posso ter um folheto em marketing digital que estou a comunicar através das, das redes sociais. Devem ter os dois, devem ser dois, dois distintos, dois pontos distintos do vosso plano de marketing uh, para, comunicarem com, para comunicarem com outro tipo de clientes. É mesmo, acho, acho mesmo, muito, muito importante. O folheto uh, no comércio faz, mais uma vez, faz com que as pessoas que conhecem uma determinada zona e vão a um café, vão ao restaurante, vão ao talho, vão à, à mercearia, consigam perceber que há um determinado imóvel à venda os folhetos na caixa de correio dos vizinhos indicam que mais um imóvel está à venda e se vocês fizerem um bom folheto um folheto que identifica claramente aquela zona as pessoas vão ver as pessoas vão perceber que é o seu bairro e quando é uma coisa no seu bairro vão querer saber mais sobre ela e portanto faz todo o sentido fazer essa, esse, esses folhetos, essa distribuição e mais uma vez e o nosso cliente que confiou o imóvel, merece que haja essa, essa dedicação. Mais, um, mais coisas que possam, possam fazer... Ah, voltamos um, um bocadinho às coisas óbvias. Um, se tem uma, uma agência que tem montra de rua, uma das coisas óbvias é colocar na montra, numa posição de destaque. Porquê? Porquê? Normalmente, quando as lojas estão bem localizadas e há passagem pedonal nas lojas as pessoas param em frente as montras a ver os imóveis, nem que seja por uma questão de curiosidade. Portanto, se estiverem lá, é mais uma, uma hipótese de, de, de, de, dos imóveis serem promovidos. Outra coisa que as, algumas lojas têm, outras não têm, são as revistas de imóveis. Estas duas revistas de imóveis também estão muito dependentes do, da tiragem, de quando é que elas saem, de quando é que são impressas. E, portanto, podem pode não estar uh, muito, muito alinhado com o vosso timing de, de, de promoção do imóvel, mas se tiverem essa oportunidade, coloquem. Uh, é muito importante para o cliente que uh, haja visibilidade do seu imóvel e que principalmente que vocês estão a fazer coisas para divulgar o um imóvel. É, os, os clientes sentem isso como uma coisa muito, muito, muito boa e, e mesmo que, um, que não haja sucesso na venda do imóvel, porque nem sempre há, atenção, um, em média vendem-se 7 em cada 10 imóveis que estão em comercialização quer dizer que há 3 que não se vendem se há 3 que não se vendem, nós temos que temos é que estar satisfeitos que eu fiz tudo o que era possível para vender aquele imóvel, mas não consegui, por alguma razão. Está bem? Um, mais coisas que podem fazer. Um, podem fazer também, e, e coisas que eu recomendo, que é um, algo que, um, que não custa nada e que uh, tem uh, o impacto. Vai também no seguimento dos, do contacto com profissionais do setor. Só que aqui é com contacto de profissionais do setor que não estão diretamente na minha base de, de dados. Diretamente na, no, no meu círculo de, de, de, de influência profissional. Uh, e isto podem fazê-lo através dos fóruns de Facebook. Uh, os fóruns de Facebook profissionais têm, têm muito impacto e uh, têm muita visibilidade e há muita gente a comunicar. Nem toda a gente partilha. Portanto, quem partilha e coloca lá os imóveis tem atenção. E têm visibilidade. Portanto, vão informes. informem-se. Há muitos na zona da Grande Lisboa, há muitos. Há, há, há na zona de Coimbra, há na zona do, do, do Algarve, do, do Alentejo, do Porto. Há, há para todo o país. Há uns que são generalistas, há outros que são zonas muito específicas. Mas informem-se porque eles estão, estão lá disponíveis. E, e, que, e que mais? Que mais o é que eu vos posso dizer? Mais algumas. Estas são todas mais ou menos generalistas. Depois, em função de cada imóvel, vocês podem e devem, Dizer, este imóvel específico precisa deste tipo, de, deste tipo de, de, de ação de marketing para divulgar. Porquê? Porque o comprador está neste sítio e eu tenho que comunicar com ele. Por último, vou-vos falar também no Open House de Compradores. O Open House de Compradores, portanto o Open House Público, é, é uma ferramenta que um, um, foi, foi testada pela Remax, foi introduzida em Portugal pela Remax há muitos anos. Uh, houve uma altura que estava com muita força, entretanto uh, perdeu-se um bocadinho essa, essa, essa, uh, esse hábito porque se vendia tudo sem nenhum tipo de promoção, mas eu acho que pode, pode ser uma ferramenta que, que, que volte, uh, volte a ser trabalhada. Mais uma vez, neste momento estamos com algumas restrições de... De, de proximidade social e isso pode ter, algum, pode ter alguma, algumas implicações. Mas um, o que eu vos quero deixar, e a mensagem que eu vos quero deixar, não quero passar muitos 30 minutos, já estamos, a, já estamos a chegar aqui às 5h30, é que um, deve haver uma, um conjunto de medidas, uma lista de, de ações que vocês se propõem a fazer, com uma calendarização, com uh, coisas concretas que vão fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, e uh, que fazem com que o imóvel tenha visibilidade, com que o imóvel esteja exposto e com que o imóvel tenha, obviamente, uh, uh, mais, mais compradores interessados. Isto é bom para vocês, obviamente porque estão a fazer o vosso trabalho, é bom para o proprietário porque sente que entregou uh, o seu imóvel a alguém de confiança e um, isso, isso será bom para o, para o mercado imobiliário também. Porque quanto quanto mai, melhores profissionais nós tivemos do mercado, a mais reputação a nossa, a nossa carreira tem, a nossa a profissão tem e, e, e mais fácil será as pessoas dizerem eu vou trabalhar com um profissional imobiliário porque é a única coisa um, que, que faz sentido fazer. Um, foi um prazer estar aqui, muito obrigado aos que estiveram a ver em direto, aos que vão ver em diferido uh, espero que tenham gostado. Relembro um, que na próxima quinta vamos falar sobre o quarto P, tem a ver com os pontos de distribuição ou o placement nos canais de distribuição. E, e por hoje é tudo. Até à próxima semana. Fiquem bem, tenham muito sucesso, façam muitos negócios. Gosto muito de vocês.